Desespero nas nossas timelines. Tem até gente saindo do Facebook porque só vê coisa ruim. Esse é o assunto. Você chega, cuida da sua timeline com todo carinho, aí você abre o teu Facebook para você né, ver algo de maneiro. Né? E a minha timeline é cheia de coisa maneira. Só que tem momentos, a gente está justamente naquele momento da quebra da barragem de Mariana, é, aqui no Brasil e do atentado terrorista é, em Paris, na França. E no momento desse, fica todo mundo em desespero. Né? E deve, não desespero, mas deve ficar tenso. São duas coisas muito ruins. Né? Um Estado Islâmico que cresce a se aproveitando da instabilidade de uma região, a Síria, que sempre foi mantido instável por um monte de governos que tinham interesse em explorar petróleo, usar para passagem de oleoduto, passagem de mercadoria antes de ter esse negócio de petróleo, lá na Idade Média. Né? Então é uma região que sempre foi é, atacada, dividida, e tem... Eu vou colocar de repente um vídeo aqui embaixo sobre a história da Síria, da, daquela região ali. Né? Aí ah, você vê os teus amigos lá, não quero mais ter filho, ah, fracassamos... Cara, eu acho o seguinte, quando você olha para 1808, que foi ontem, né? foi 200 anos, né? 200 e pouquinhos anos, né? se você tivesse uma pessoa de 10 anos na época, que vivesse 90, contasse para uma pessoa o que aconteceu, que vivesse mais 90 e contasse para outra pessoa de 10 anos que aconteceu, já tem aqui, teve os outros 24, 280, 80, 80, 80, né? teve os outros 24, a terceira pessoa estaria viva ainda aqui agora, hoje, né, é muito pouco tempo e você viu, 1808 era um caos, você não, é melhor ser um mendigo hoje do que, sério, um rei em 1808, vale. Por que, que a gente acha que acabou? Por que, que a gente acha que é pior ter um filho hoje do que antes, antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Guerra do Iraque, durante a Guerra Fria, né, a ameaça de explodir bomba nuclear e acabar com a vida na Terra, né, Nunca foi tão bom ter um filho quanto hoje. A gente tem tecnologia médica, a gente tem está explorando o espaço, a gente joga sonda no cometa 400 milhões, não, 400 bilhões de, de quilômetros de distância. Enfim, a gente está num período fantástico que tem um monte de fanatismo religioso, é, estado teocrático, como sempre teve, já teve, já tivemos cruzadas. Né? Só que eu acho que o grande problema é que as coisas que nos ameaçam são muito mais importantes para o nosso instinto do que as coisas que são boas então você tem lá a sua vida tem 40 coisas boas as 40 perspectivas de coisas boas o futuro né? só que tem essas três quatro coisas e que vamos combinar que são coisas que nos atingem muito diretamente né? é problema ambiental tão tá um calor danado hoje aqui no Rio de Janeiro que eu estou, e principalmente essas coisas de ataques fundamentalistas que a gente tem, não tem no Brasil como tem no Oriente Médio, mas nós temos problema de fundamentalismo no Brasil, né? não tão violento, mas violento. E a gente vê essas coisas a gente fica naquele foco, porque o bichinho, a gente tem 200 mil anos de história, né aí tá lá o bichinho, nós, né? do passado meu tatara meu... e ele vê lá o matinho ele sabe que, o, que a comida está ali a água está com lá mas ele tem que se preocupar com o matinho que está mexendo por que, que esse matinho está mexendo se esse tá mexendo pode ser um bicho que vai me atacar né? e nesse momento ele não quer saber de água não quer saber de mais nada ele quer saber que aquilo ali pode causar um, um risco para ele né? então a gente foca na, no, no, no perigo e esquece e a gente tem tanto perigo hoje em dia a gente tem parente doente tô passando por isso, a gente tem é, é, medo de assalto na rua, que é real, fui assaltado tem uns, uns meses aí, é, furtado, o cara pegou meu celular, saiu correndo, então a gente passa por esses problemas todos e a gente fica é, antolhado naquilo, né, e a gente leva isso para nossa timeline, não é isso aí do Facebook, não é o problema do Facebook, o problema do Facebook é que você mora junto com aquelas pessoas, aquelas pessoas estão ali o tempo todo, o cara pensou e coloca no Facebook, né. E, mesmo o Facebook te mostrando só um percentual pequeno do que do está que, do que lá, e o que ele acha que vai te manter preso, isso é importante, não acho difícil imaginar que o Facebook priorize é, no algoritmo dele umas notícias que não são muito legais, que te perturbam, não te perturbam demais para você não fugir, né, mas te perturbam bastante para você ficar ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Que merda, que merda, que merda, né? E o problema é que a gente acaba perdendo contato com a realidade. A realidade, você tem que olhar para os seus amigos, você tem que olhar para dados reais, né? é, como é que está a saúde no mundo, como é que está a quantidade de filhos por mulher no mundo, como é que está né, é, uma lala. Quando você vê no cinema, nos livros, quais são os livros e filmes que fazem sucesso. Você vê livro nazista fazendo sucesso, por um acaso? Filme nazista fazendo sucesso, por um acaso? Você vê filme falando para exterminar os outros? Enfim, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, para a cultura pop, para a cultura mais comum. E não é só no Brasil. Até quando você vai para esses lugares que você acha que são mais radicais, né? o pessoal onde as mulheres usam burca, você vê as mulheres conquistando direitos lá, você vê as mulheres respeitando os desafios. Né? Acabei de falar de Malala. Né? E não é a única. Tem um monte de casos de avanços lá. Avanços aqui também. Dependendo do ponto de vista, a gente pode não estar tão melhor assim do que, é, do, do que lá o o nosso sexismo, racismo velado não é nem tão velado assim. Mas o problema é que a gente está vendo isso. O problema não. O bom é que a gente está vendo isso. E vamos parar com esse negócio de desespero, que o desespero não nos ajuda. O que nos ajuda é a gente falar assim, caraca, que porcaria. Isso não podia estar acontecendo assim. Ah, mas quem está fazendo alguma coisa para não acontecer assim? O maluco lá que faz o um vídeo para falar... Né, da vida que faz um monte de vídeo vou colocar link aqui um monte de vídeo ele deve gastar sei lá eu acho que o cara não dorme para poder fazer aquelas pesquisas enormes e para falar de estado islâmico para falar de é, nióbio e etc né? vou colocar o link do estado islâmico de estádio <risos> do estado islâmico dele aqui embaixo. né é até bom que esse cara exista porque aí quem quiser comentar pode comentar o que está à volta porque a pesquisa profunda ele já fez Aí você só pega, link o vídeo dele e faz os seus comentários este. Concluindo, vamos ter calma, que é a calma que ajuda a gente a andar. Desespero deixa a gente parado, chorando, fazendo mimimi. É feio, homem, mulher, criança, velho, não importa. É feio você ficar lá, quando uh, acabou, não sei o que, é. e quando daqui a... É... Não é muito diferente do maluco lá que fala assim, tremeu lá a terra, é o apocalipse chegando, são as trompas dos anjos. Né? Não é diferente, é a mesma postura meio alucinada de quem acha que o fim está próximo. O fim está próximo há dois mil anos, desde que o, né, o Paulo escreveu lá, dois mil anos menos 70, né foi em 70 depois de Cristo, mais ou menos, que Paulo... Bom, desde o apocalipse que o mundo está acabando. O mundo não acabou, já se vão lá quase dois mil anos, o mundo continua por aí, e é ridículo você ficar assim, oh, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, né? E daqui a 100 anos as pessoas vão olhar, vão pegar o teu vídeo no YouTube, e falar assim, que idiota, já tem 100 anos, o cara já morreu, já virou osso, já virou pó, e o mundo não acabou ainda, e se bobear daqui a 100 anos a gente vai estar colonizando... O outro planeta já não vai ter possibilidade nenhuma de mundo nenhum acabar, entendeu? É isso e vamos dormir que já quase uma da manhã, 12 minutos para uma da manhã já. Bye!